Fala, fala galerinha! E aí, pessoal? Eu sou o Norberto, esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente vai trazer, depois de muito tempo, um book haul do mês de abril. Na verdade, nem mês é de abril, né? É tipo os meses passados, é março, é abril, é mais ou menos. É? Essa época né? tipo assim, será? Tudo bem, eu acho que é só abril, mas é, também, se não dizer. Acho que também que é só abril, então, nunca. Okay. Não tem nenhuma ordem aqui porque a gente também não sabe mais nada, a gente tá nem sabendo de quando é o somente, imagine! <risos> quando a chegou! Mas esse mês chegou, A Mulher da Janela. Esse livro, ele já tem resenha aqui no canal, de uma prova que na me leu. E aí, em algum momento que a gente tava na gravação do VED, ele até comentou Ah, eu queria muito, porque eu gostei muito e tal. E aí, chegou. Amamos, amamos. Foi, sim, foi maravilhoso. E ele falou super bem nesse livro. É tipo um thriller ali e tal. Estamos agora com a versão final. É, é ótima, né? ver a é, né? é bonitona. Da editora Arqueiro, que mandou pra gente. Outro livro que chegou foi da Tag Inéditos, que eu assinei, né, a caixinha, e o primeiro livro foi esse aqui, A Boa Filha, de Kerry Slaughter. Teoricamente era para os livros serem inéditos no Brasil, mas eu descobri que esse aqui simplesmente não é. Já existe uma versão dele, tipo, já existiu uma versão dele, então muitas pessoas no Brasil já leram esse livro aqui, já conhecem, mas aí essa edição é inédita. Queria ter um livro inédito? Queria! acho que eu. me senti um pouco enganado nessa primeira edição. Eu vou logo deixar essa visão. Não faz sentido o Não achei também. Esperamos que nas próximas sejam inéditos mesmo. Gente, não foi sentido isso. Eu também não, não achei. Não Depois que eu gravei as coisas Porque e tudo. Sem edição recebi... é inédita, qualquer livro é inédito, depois Pois é, depois isso. Eu vou agora mesmo que eu Não, não bem, não. Tá? Um livro que, na verdade, eu comprei esse mês foi. A arte francesa de mandar tudo a merda. Esse livro aqui, comecei a ler despretensiosamente, e eu vou falar um pouquinho mais dele amanhã, porque eu já li e já tem um, uns comentários sobre ele. Uns comentários aqui, ó, é sobre <risos> ele. Spoiler! Gostei bastante e vou recomendar bastante pra vocês também. Também chega na caixa postal da gente, junto da prova de A Mulher na Janela, o livro Meus Heróis Morreram, do autor V.H. Monteiro. Esse aqui é uma publicação independente. Pra quem acompanhou o Instagram da gente, eu mostrei esse livro nos stories, mas aí estou mostrando aqui mais uma vez. Ele vai falar mais ou menos da história desse Chad, que é tipo um mutante, que recebe uma missão de se juntar a uma organização lá pra fazer não sei o que. Eu né? achei bem interessante esse livro você passa em São Paulo, pelo que eu li. Sim, é. E nacional. Achei massa. Ele me lembrou, pelo menos pela sinopse, eu não li ainda, mas ele me lembrou um pouco de Ninguém Nesse é Herói. Eu achei bem interessante, tem uma parte é. política também no meio. Tem uma guerra civil que tá acontecendo é, e ele vai E eu achei lá. bem interessante. Inclusive, ele é inscrito no canal, a gente. Simplesmente amou a dedicatória e a cartinha que ele me mandou. Obrigada. Duas. Foi muito fofo. Eu fiquei bem curiosa com a história, viu? Fiquei bem uhum. curiosa, feliz, né, de ter mais uma publicação independente. Sim, e a, a qualidade, qualidade do livro é maravilhosa. É, é é muito simplesmente a edição final. Outro livro que chegou também em caixa postal foi O Assassino dos Zodíaco, de Sam Wilson. Ele é londrino, mas ele passou boa parte da sua vida na na África, então ele tem muita influência dessa, dessa literatura africana, pelo que eu li assim por cima. Achei super interessante, todo mundo sabe que eu sou meio que a louca dos signos, eu acho que não foi intencional, mas caiu como uma luva, porque é como se fosse uma sociedade distópica, onde as pessoas são divididas por signo. Sério? É. Que massa! Então eu achei super interessante, diferente, vamos ver se as coisas vão bater aqui, né? Já, já sabe que eu vou... essa é um inferno! <risos> Meu Deus, as pessoas iguais convivendo um tipo é assim, legal iguais. Porque é legal sim, entre aspas, é meio tenso, né, mas A ideia, tipo arianos são considerados de tal forma, tipo, é um grupo ah, X. Tipo, ah, tipo divergente. Ah, é, tipo ah, isso. Sim. Ah, eu penso... É, eu achei bem interessante, fiquei curiosa de ler, achei diferente essa, essa temática. Achei um pouco que tá nessa hype de signos, hum. talvez, mas achei bem interessante. Assim. Outro livro que chegou na leva de pedidos que a gente fez em parceria, dessa vez com a editora intrínseca, foi O Homem de Giz, da autora, eu acho que é a autora, C.G.C.J. Tudor. É uma autora... Nasceu em Salisbury, cresceu em Nottingham, Inglaterra. Esse livro aqui é um, é um thriller, né, é uma coisa meio suspense. E alguns comentários na internet dizem que, tipo, ah, é um thriller no estilo Stephen King. Entendeu? Eu já comecei a ler. No momento da gravação desse vídeo, eu estou na página 80. E ele, tipo, tem uma, uma coisa que me lembrou a vibe de, de Stephen King mesmo. Tipo, quando criança, aconteceu uma coisa... Que é uma misteriosa, e quando eles adultos eles têm relembrando e meio que tentando lutar contra essa coisa, contra medos do passado. É uma edição maravilhosa, a intrínseca está caprichando muito, inclusive, em algumas uhum. das últimas uhum. edições que a pá dura, com a lombada colorida e tal, folha de guarda tudo maravilhoso. O meu pedido foi. Ikigai, os segredos japoneses para uma vida longa e feliz. Foi um pouco na vibe da arte francesa de Mandar Toda Merda? Talvez. Estou um pouco nessa vibe? Talvez também. Eu já comecei também, tô na página 31. E assim, eu acho que vai ser um pouco mais viajado que o, o da arte francesa, mas eu acho que vai ser uma leitura interessante, assim, bem diferente, é uma coisa que eu não conhecia, então eu tô meio nessa vibe também, de conhecer novos pensamentos, novos... Estilo de vida e coisas do tipo, então acho que vai ser legal. Quando eu descobri que Ikigai, eu pensei que era tipo ah, uma expressão, mas é tipo um estilo de vida, né? É um É um estilo de vida, é, é uma coisa que assim, assim, né? você tem o seu Ikigai. É, tipo Encontrar tipo o Shikigar é para viver plenamente okay. e uma vida feliz e tranquila. O okay. quê? Okay. <risos> Nas últimas semanas a Abbas não estava com os livros, não, não era promoção grande, mas tinha alguns livros que eu queria, que estavam uns preços bacanas, e eu resolvi comprar porque também faz tempo que eu não compro livros. Eu me livrei de alguns da edição, então tem alguns espaços de livros aqui. E o primeiro deles que eu comprei foi Demian, de Herman Hesse. Não conheço muito, né, sobre esse livro aqui. Uh, algumas pessoas já indicaram ele, inclusive, aqui no canal, nos comentários. Eu não vou lembrar qual foi o inscrito que indicou. Mas desde que eu recebi essa indicação, fiquei com ele na cabeça e resolvi comprar. Porque é pequenininho e tava no preço bom, né? Parece, parece, parece, parece né? O quê? Eu parece não soube o que dizer. Mas ganhou um o prêmio Nobel de Literatura, o Herman Hesse. É, Outro é livro que não me comprou foi esse aqui. Kindred. Kindred, Laços de Sangue. Tá sendo bastante comentado aqui no Booktube. Estão uhum. falando, inclusive, muito bem. Muito. Simplesmente, todas as pessoas que eu conheço do Booktube que leram esse livro deram pelo menos 5 estrelas. Assim, só pode até 5, né? Não, é pelo menos 5, <risos> é, quer dizer que foi top, ou <risos> é, <risos> favoritaram e tal. É, estão falando é, de ficção científica. Eu não sei muito a história, é, na verdade não um sei a história, mas eu estou curiosa pra ler também. Ficção científica? eu, não... hum, eu tô aqui, ah, não sei do que fala esse livro. Assim, eu acho que... Bom, não, é autora, é né? É autora de ficção científica, mas é uma coisa, tipo, preconceito, né? Não faço a mínima ideia sobre o que é esse livro, não faço, mas todo mundo tá falando super bem. E a Otávia é escritora de ficção científica, não sei se tem a ver com o livro, mas... O que importa é que eu tô falando muito bem, eu tô curiosa. O <risos> <eu> importa <risos> Eu acho. O Dueto Sombrio foi outro livro que eu comprei, esse aqui é a continuação do livro A Melodia Feroz, de Victoria Schwab, da série Monstros da Violência. Vamos tirar. Vamos tirar esse espaço, tá tudo refletindo... <risos> Vamos ver como é dentro. Esse livro aqui, o primeiro, eu gostei bastante. É um livro que, foi um livro que eu dei 4 estrelas, né? Não foi perfeito, nota 10. Mas eu gostei muito, deu muita vontade de continuar. Porque é uma história daquelas que você lê tranquila, né? Envolvente e tudo mais. E tem a ver com música. E eu gostei dessa premissa. Gente, é muito duro esse plástico Eu achei também. Outro livro que Norby comprou também foi por Mulheres Incríveis, de Jennifer Neven. Tava querendo fazer E tempo. assim, eu gostei bastante. É... Eu não lembro tanto da história, mas tem a ver com depressão, suicídio, alguma coisa do tipo. E eu acho que é uma leitura muito importante. Pro jo... É daqueles livros, né? Leituras importantes para jovens. O ex sim, faz refletir, né? Estamos aí mostrando isso também todos os dias neste canal. Outro livro dessa leva é esse aqui, ó. Fantasma. Ele corre para salvar a própria vida ou para fugir dela. Esse livro é de Jason Reynolds, publicado pela Editora Intrínseca, e eu descobri recentemente, inclusive hoje, que é o primeiro de uma série. Você já sabia disso? Você sabe eu já não sabia? Se lembrava, já? porque esse livro a gente... Eu já, já sabia, mas não lembrava. A gente já pensou <risos> em pedir ele para a parceria, só que foi o, era o primeiro de uma série, a gente desistiu. Foi. Ainda bem que tem carão nesse canal tá pra falar as coisas. Mas ele parece ser ótimo dele, porque a gente tem umas letras grandes, então é pequenininho. É. Vamos pra frente, porque as pessoas também falam muito bem dele, são recomendações, né, que são recorrentes aí. Embora não seja muito falado aqui no YouTube. É. Tem tipo, eu fui pesquisar não, sobre ele, viu? eu vi duas, três resenhas. É, tipo, é o Samuel, o, o protagonista é negro e o autor é negro também. Isso, eu O então, é. assim, eu vou é, bastante nós. bem. Vamos lá, vai ser. Acho que acredito que são os próximos. Eu acho que acredito. Eu desisto do que eu ia falar. Deixa aqui nos comentários se você conhece algum desses livros que a gente apresentou. E lembra que aqui no box de descrição tem um link pra cada um deles se você quiser comprar. Recomenda pra gente alguns livros também pra gente ler a partir de agora, né? Tá acabando o velho. Tá chegando, né? Mais pra chegando. frente, mais vai ser um mês de leituras. Vai dar certo. Nossa, é, a gente, é aqui, vai Deus, dar certo. Pelo Alguém me indica um livro. Eu não estou mais aguentando essa ressaca, meu então, Pelo amor de Deus, alguém me indica um livro muito top. Tipo, alguém muito me diga, tóquio. por favor, me diga, me diga, me diga. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Fica ligado aqui nas nossas redes sociais e valeu! Valeu! Colorida não, né, amigo? Hum? Colorida não, né? Colorida? Eu falei colorida onde? <risos> não. É porque eu lembrei do... de matéria escura, que era colorida. É preto e branco.